Anubis no lugar de Dust 2. Atualização polêmica e inesperada. Ninguém imaginava a saída da Dust 2. Como também ninguém imaginava a entrada da Anubis. Talvez uma volta de Cash, Cobblestone ou então Tuscan, que já está pronta aí no CSGO. Mas a Valve tem um motivo especial para ter escolhido Anubis, que até agora ninguém falou sobre e eu vou contar para vocês. Anubis é a Dust 3 e a Valve comprou os direitos desse mapa. Felipe, me dropa para aquela que dá um tapa. Me dropa para aquela que dá um tapa. Aquela que você tava usando ontem pra caralho. não sabe esse mapa. Meu Deus, tudo água. Três água, três água. Pode vir, galera. Pode vir. Meu yeah. paladinho.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 Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro337, rapaziada, no vídeo de hoje, minha primeira partida jogando nesse mapa da Anubis depois que ele foi colocado aí. Mano, tem muita coisa que eu vou contar aqui que eu tenho certeza que muitos de vocês ainda não sabem e que explica um pouco o motivo de Anubis ter entrado. Primeiramente, que Anubis já confirma aí Praticamente a introdução De uma operação no CSGO Entre hoje e o próximo Major Óbvio, o próximo Major é só em maio Porém, eu acredito que essa operação Vem agora em dezembro Ou então no começo de janeiro E por que o mapa da Anubis confirma Uma nova operação, rapaziada? Basicamente, o mapa da Anubis no Mapbook Competitivo faz com que a Anubis Precise de uma coleção de skins Afinal, todo o mapa jogado em Major E agora a Anubis será uma mapa jogado em Major, dropa um pacote de lembrança, e esse pacote de lembrança precisa de uma coleção de skins em específico, no caso, para o Major em versão souvenir e aí é legal destacar, essa logo do mapa da Nubis sensacional esse adesivo dourado em uma skin, vai ficar algo espetacular já estou ansioso para a coleção de skins do mapa da Nubis. tenho certeza absoluta que a Valve vai colocar em uma coleção fenomenal, espetacular até porque, né, nas últimas operações a Valve tem atualizado coleções de mapas na última atualizou a coleção da Mireia da da Trend, da Vertigo, da Dust Mas Dog, por que a Valve escolheu Anubis? Por que não Tuscan? Por que não voltou com a Cash, por exemplo? Rapaziada, há muito tempo a Valve tem deixado no Map Pro Competitivo Apenas aqueles mapas que a ela pertence Cash, por exemplo, é o um mapa da comunidade Tuscan é o um mapa da comunidade Anubis era o mapa da comunidade Ontem, quando a Anubis foi anunciada no lugar da Dust2, muitos comemoraram, dizendo que a Valve estaria voltando a colocar mapas criados pela comunidade no map competitivo. Porém, já foi descoberto que, na verdade, a Valve comprou os direitos do mapa. E isso, quem disse, foi um dos criadores da Anubis no Twitter. E ele mesmo, um pouco antes, citou o termo Dust3. E, né, para alguns da comunidade, o mapa da Anubis entra no CSGO como se fosse uma Dust3. Afinal, é um mapa do mesmo tema, deserto. Isso explicaria, talvez, o motivo da Dust2. Ter saído Para não ficar assim Com dois mapas de temas iguais E se você for analisar Com cuidado Prestar atenção Faz sentido Óbvio Estruturalmente Não tem nada a ver com a Dust Mas As cores As ilustrações O tema É muito semelhante Então isso explica o fato Da Dust 2 Ter sido escolhida aí Pra Né Dar espaço A noobs Dois mapas de mesmo tema Noobs praticamente aí Uma Dust 3 O problema É que esse mapa Tá bem bugado Anotem o que eu estou falando Rapaziada Até o próximo Major Esse mapa Terá muitas, mas muitas atualizações. Pra começar, que ele tá bugado, então presta atenção em onde eu estou mirando. O mapa está completamente Mal recortado O mapa é lindo, isso ninguém nega Mas está cheio de paredes invisíveis Que precisam ser corrigidas e serão, obviamente E estruturalmente o mapa ainda vai mudar Vai mudar muito, tem muito pezinho roubado Como esse daqui Anotem o que eu estou falando Esse mapa em maio no Major Paris Estará completamente diferente Muito, mas muito diferente Não que ele esteja ruim, é um mapa sensacional Acho que vai ser muito legal, principalmente assistir Partidas profissionais aqui, mas ele ainda precisa de algumas correções. Oh. Bora, bora. Quem tá comigo aqui? E Vai, Rafaão. Que aqui. Ixi, Lucas. os caras não sabem jogar não, hein? Então, vieram no meio? Eu vou cair na louca aqui. Não, não, Renato, tem ninguém. <risos> acho que é pra... Renato, faz isso. Olha, vários. Bomba lá, galera. Voltei, voltei. Corri. Vou você, Pegar uma <risos> tem meio, meio, meio. ali, passando no meio agora, Luca. Ajuda aqui, merda, comédia. Água, tenho. Foi pra A, foi pra quatro. B, foi pra B. Mano, vai ter 4 de vocês aí, então. Foi pra B, foi pra B. Pega esse 4, B, Bur. Esse quatro aí, é quatro de vocês? Tem. É. Tem um B, tem um B. Boa noite. Tem um aqui, ó. Tirei a cara. Um... Águaceira, águaceira. Então vem, bebê. Pega ele, Lucas. Pega ele, Lucas. Pode ir então, pela vai, base, aí. viu, galera? Peraí, tô gostando na mão. O que é isso? O que é isso? Tá Boa, matou um miado. o miado. que é isso? Que é vai, isso? Lucas, mata... Eu odeio essa arma de baixo Nossa, o Felipe também morreu. Eu morri antes. Nossa. Ele fakeou pra caralho. Que cara, idiota é né? esse, mano? Ai, vai, vai passar ali embaixo, Ria. Você pega aí agora. Pega ele, pega ele. Ai... Ele vai querer trocar com você, ele não vai plantar. Que isso, Renato, tá afiado hoje? Hein? Meu pai vem, tio. Pera. Oh, vocês quase entregou esse round, né? por nada. Felipe, me dropa aquela que dá um tapa. Me dropa aquela que dá um tapa. Aquela que você tava usando ontem pra caralho. MP5. Um Ai, esse é Ela não sabe esse mapa, velho. Aparentemente Vai, tô aqui. Vai, vai, vai. Banga aqui, Rafão, banga aqui, Rafão. Rafão! Eita, Rafão, eu fui. Merda! Que é isso, rapaz? Tenha calma, rapaz, tenha calma! Calma, Esmoca lá, Rafão, quando você pedir, eu faço. Pode só pedir. Nada, pai. Tô mirando com você, Uh, Lucas, sem querer, querendo. Maravilhoso esse time. Não, não, não. É um custo, mano. Uh, o prato comeu um muito. boa, mano. Rafão, vou smocar lá. Ah, você já ah, smocou? É. Tem um bug, Rafão. Tem um bug, Rafão. Tem, tem. Peraí, manda dar uma olhada. Manda. Manda pra dentro. Seu... Ai. Banguei Felipe, banguei. É o último. Não, não, esmoca não, esmoca não. Vou inventar uma play nova, confia. Não, não, não, não, não, foda-se. Boa, Rafa, jogou oh, pra caralho, velho. Tomei é de mole no pé. Tem água. Eu pinei, eu pino. Tá lá pro fundo. Tá lá pro fundo. Peguei mais Felipe. Tá de boa lá? Né? Nossa, passou no time velho Não, não, tem um não. Ah, tem A, tem ar, tem ar Peguei Tem, tem no um no pé Que louco Tá porra, 3A Lucas, Lucas, Lucas, Lucas Vai sacar ele, Posso ver? Ah, que velho Dudan, Dudan. Uou, dá, hein? Peguei smoke. Deploy flashback. Incendiary out. Ah, mano, né? Dois águas vindo pra lá. Tô na tela. Pega da kill. Oi, tudo é, uh. é Vem, Ah, mano, o cara não cabeça. C4 tá? tá. Maneira, vai pra aí vai ir também, ir, ele também, Vai Aí tá. tá. meu pintou um novo tipo, é velho. Meu Deus, tudo água. Três águas, três águas. Pode água. vir, galera, pode vir. É. Vou falar que vocês não no banco. Vou me chamar na porta do Instagram. Dois aí. Ó, o ó, o Lucas. Tô tá bom, boa galera. Nossa, o pai amassou de de arma do Felipe. Adorei essa arma, Felipe. Muito boa, muito boa. Rafão, Rafão, Rafão. É. Só a esmoca, é, é confia, boa. só a esmoca. Eu não tenho, não tenho. Calma aí. Então, ó, confia, me é, segue, deixa, Rafão. Me segue, Rafão. Tá Vamos lá. Ai, ah, tá aqui perto! Eu vou dar uma hora daqui, viado! Ah, Vai vou... água aqui. Tá tem água. Tem tem uma água. água. Tem mais um, tem mais um Mais um água, mais, um, mais, um, mais, um, mais, um, mais um água, mais uma água. Caralho, Vai, pesca lá, vamos confiar Lá, lá, lá, mesmo Mesmo sem. Se você errar o bongo, se você errar o bongo. Confira. Tá bom, tá bom. Vai ter que tá quente, papai. Vai ter que tá quente, papai. Repica, repica. ter ah, <risos> é que tá quente, papai. Ai, Tá lá, galera. Suco de cacete. Suco de... <risos> você tava tá na... no 91, HS? Mais um, mais um. dois metros, Felipe. Mas... Double, double, double. 87. É 87. 87. Mata Renato, mata Renato. O Felipe tá morto, beitando o Renato. O cara tá jogando. Puta que pariu. Espada, o espada. Galera, eu tenho duas bang pra B. Eu tenho duas bang, B, duas bang pra B, duas bang pra B. Na real, duas bang pra A. Vai todo mundo A ali por baixo. Só eu vou por cima, que eu vou bangar duas em cima. Espera a segunda pra entrar. É, por, baixo. por baixo? É, por baixo. Sim. É, segue o Pega o pão esquerda, a pão, vira esquerda a pão. Fudeu mesmo. Só ponte. eu vou direita aqui, o bango. Espera eu bangar duas pra entrar. Vai, vai, banga. Ó, oh, banguei uma, duas. Ah, porra, que crânio. Ufa, que fogo de crânio. Plantar. Ninguém ia plantar nós? Não, não eles esquecem tudo. Ele. Ih, alguém se está aqui, o porra Maralho Mas é bem pra o que o Lucas falou Os caras são new betas Olha essa bang, Lucas Mais dois lá, mais dois lá. Ah, escada, escada, escada, escada. Aí, Lucas, aí, Lucas. Joga a gay lá, Felipe. Não, não, não. Matou o Lucas. Olha aí, eu não, não. cadê os <risos> caras, <risos> cara? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eduzica tá vivo? Menos 84 nesse posto, mano. Pode cair. A você aí, Rafinha. Aí. Eu sou 84, Padrim. no meio da rodela? Plantar no meio da rodela, meio da rodela do Clube do Renato. Essa água tá. Boa, a fome. <risos> Gabigol, viu? Ah, que Ixi, eu Nossa, começou por aqui no mapa. O meu também. Mais, mais, meu mais, mais, também. Do mais um lá, mais lá. O meu pega também. Pega pega a ponte, pega a ponte. Felipe, ter o cara aí embaixo. Gente, eu tô aqui na A, hein gente? Gente, eu tô aqui na A gente! Fuck, fuck, fuck! Run, run, run, run! Calma aí! Olha, It's ele like tá em cima na esquerda, tá? Aqui, uh ó. -huh. Esquerda, esquerda, esquerda. Ah, não, não que tem. Não, <risos> que screen é esse? Ganha logo, <risos> logo, viado. Ganha logo, logo, logo, Boa. É, então. Vamos. O que, que você acha disso, Lucas? Eu, eu comi pizza hoje também. Eu também, mano. Ah, uh, é eu Escada, okay. escada. Banguei ali, Renato. Banguei ali, Renato. Deixa certo? aí, Felipe, sai daí, sai daí. É dentro vai, cara, aí dentro, viado, aí dentro, Tá bem bom, é Que, que tem, isso? O cara tá isso, bom mentira. Mentira, Ah, mano. Tem dois tem dois, atos, que, que, dois atos. Esse cara tá Planta, B, planta A, Ai, tá é, em, cima, em cima, em cima, em cima de porque quebrabado. Dá Prefire, dá dá Tá aí, passa no chute então. Bebê? Ele não vai estar tá melhor de você, ele tá preocupado com Costa, ele não vai achar que eu você... sei. É, mas foda é que a bomba <risos> tá lá, né, mano? Foi o primeiro Screen que... on the clutch. Screen on the clutch. Ó, 1v1 aí. Arma na mão. mão. Direita, burro. Meu Deus, que loucura, velho. Tá tá tá... Ele vai estar aí, tá? Ele vai estar né? aí, Ele sabe. Descosta, oh, falar bosta, fala bosta fala ela aqui, vai pegar o pé, né? FAAARA A BOCA! Tá <risos> bom. <risos> ah, <não>. Mateu. Oxi, <risos> é Ah, Felipe, mano. Como <risos> é que foi sem querer, né? Eu entrei. Eu isso, Rafa. Oh, Depe mano. no ombro, isso foi uma mentira, viado. Pode ir, pode ir, Lucas. Sim. Sim. Eu acho que tem um, na verdade. Oh, aqui é. Ei, pai. Nossa! Oh, oh, oh. oh, oh, oh, oh. aqui, okay, faca, faca, faca. Calma aí, não mata, não mata. Não mata. Não mata. Ai, eu dei a facada ainda. É, pode matar o Renato. <risos> vai, vai, vai, vai, vai, vai. Oh, vai, vai. Ai! <risos> <Por onde>? Boa. <risos> É, olha, é, é engraçado demais, gente.